Eu tô com mais um vídeo aqui pra mostrar a vocês, certo? Aí você baixa ele aqui na pré-história Ó, oh, tá vendo? Vai aparecer aqui o nome dele, certo? Você vai baixo Ó, oh, o meu no caso já tá baixado Aí você entra Depois que você entrar, você faz uma conta abre uma conta pelo Google Aí ali vai, você vai ter, ó, pesquisa, a cada pesquisa você ganha pontos, aqui você ganha 4 mil pontos, tem pesquisa, aqui você assiste vídeo, aí nesses vídeos você vai ganhando ponto pra cá também, o máximo para SAF é mil pontos, você faz mil pontos, você ganha um dólar, um dólar tá aqui, cinco reais, é uma graninha, né, pra quando a pessoa estiver precisando, né, o link desse vídeo vai estar na descrição, certo? Você baixa o aplicativo e ganha ponto também, certo? Aqui você baixa joguinho Esse jogo que você, Cada jogo que você vai baixando Você vai ganhando ponto também Ó. Aí aqui você vê os, os aplicativos que você baixou no momento eu não baixei nenhum ainda, certo? Aqui Aqui você também Você assina, você ganha ponto Se você tiver só você ganha esses pontos, né? Aqui você saca os pontos pau e pau aqui você bota o e-mail tipo aqui já tem o meu né aqui você bota o os pontos tanto o ponto que você quer sacar de referência de mil até a dois mil e é isso pessoal tá vendo? eu já fiz vários sacos deles vários sacos que é o perfil aqui você convida pessoas certo Aqui você tá eu tô com que 400 pontos. ou já ganhei mais um ponto, tá vendo, ó? Por causa da indicação. Cada indicação que você indica alguém, você vai, ganhando, você vai ganhando ponto daquela pessoa, quando eles vão ganhando também, certo? 20%, 10%, entendeu? Outro. Tá certo? Olha o tanto de ponto que eu vou ganhar de indicação, ó. ó. Olha o tanto de ponto que eu já ganhei aqui, ó. Oh, tá vendo? Aqui tá mostrando, ó. Já saquei 5 dólares, já vou chegando para 10 dólares, tá vendo? Aqui você gira a roleta. Aqui, ó, já rodei, tá? Cada rodada que você dá, você ganha 500 pontos, 50 pontos, 20 pontos, 100 pontos, 100% de bônus. Que nem, tudo aí que você tá vendo, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curte, comente, deixa o like, compartilhe com alguém, certo? Obrigado, viu gente? Curtir mesmo, viu? Pra não perder nenhum outro vídeo. Você tá precisando dessa graninha extra, pode se inscrever no meu vídeo, certo? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.